Tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Débora e esse aqui é meu canal, Meu Sapato Pelo Mundo. E no vídeo de hoje, é um vídeo que eu já tenho ele faz tempo e que eu tô enrolando um tempão pra postar. Esse vídeo foi de uma viagem que fizemos, as três amigas decidiram é, se encontrar num lugar bem especial. A Alessandra tava nos Estados Unidos, a Fernanda tava na Inglaterra e eu estava no Brasil. Vamos fazer o que for possível pra gente estar tá juntas e, e passar um dia legal. Então espero que você goste deste vídeo, espero que você também encorajar você a fazer algo é, com seus amigos, não precisa ser fora do país, ou se você quiser planejar algo fora do país também vai ser incrível. Você aproveite esse vídeo e não esquece de curtir. Bora pro vídeo de hoje! Cheguei aqui em London E eu encontrei com elas Fernanda e Alessandra. E a gente vai curtir muito porque a gente é. É dar balada, entendeu? Tira <risos> Gente, mas é isso. A gente vai passear. A gente vai. sei lá fazer o quê, mas é isso. A gente tá no treino pra base. Gastar libra, é isso que a gente vai fazer. Não vou gastar libra porque eu nem tenho. One, two, three. <risos> Having fun, in London. Hoje a gente vai passear pelo Palácio da Rainha. A gente vai na no Tower Bridge. A gente vai no. No London Eye. E é isso. Feliz da vida amigas obrigada tá, marido isso é o deve estar tá um menos menos um grau mal frio e ali london Eye, e mais alguma coisa Olha lá vamos ver a situação das duas um grampo e aparecer na foto Arruma aí que vai ficar bonito, amiga. A minha mão já tá dura. Ela não é vai bonito. conseguir <risos> soltar o celular. Não vai sair mais. Gente, a gente tá aqui. O orgulho da mamãe lá, ó. Tá marchando ali. A gente não viu a troca da guarda que a gente chegou atrasada, claro. Tá claramente. Frio, tá frio. Tá um também. frio, da... Mulétia. Aqui, o portão da rainha. Você essa portinha. Mas é bonitinho soldadinho, de Mas tá o soldadinho ainda voltando. Na frente do palácio aqui, ó. E ali tem um monumento ali, que é o faço a menor eu sou muito ignorante com esses negócios de história, viu, gente? Então, se vocês Mas quiserem é bonito, saber, não. vocês é vão ver que É muito bonito. Internet. Vem, vem ver, que é muito bonito, é bonito. Tente Tem que escolher um dia de sol. Gente, por um dia em Londres, o que, que vocês já estão achando? Tá na hora de voltar tá muito frio. Fernanda? Eu amo esse lugar. Pra mim, assim, tá legal, entendeu? Tá bacana. Eu não sei muita coisa, muitas informações, mas tá bacana. Veja tá só. tranquilo? Tá, tá favorável. Tá tranquilo? Que é isso? Aqui é onde fica a cavalaria. Cavalaria We can go super bem informada, super bem histórica Nossa, eu tô em Londres, coisa mais chique. De Londres, de parlamento. <missos> não. Gente, a gente tá aqui. Tem vários telefoninhos. E como essa foto é clássica, a gente é, vai todo mundo tirar. Eu sei que nesse eu acho que esse não é o telefone certo que as pessoas tiram, mas não, importante é que é o telefone, né? Le? Ai meu Deus, ela quer fazer coreografia, não, tá A coreografia nós três pra lembrar os velhos tempos? Negativo, inoperante. <risos> Te agradecer a Fê? A Fê fugiu falar de coreografia. Ela caiu fora. Ela quer a coreografa amor? Poxa vida. E agora não quer? Eu ah, falo tá. em inglês agora, eu vou fazer em inglês. Não vai, vai lá. Não, agora tô... <risos> assim, tá cheio de coreano aqui, muitos coreanos. Você nem parece que tá na Inglaterra, eu você tá na Coreia. Não, é verdade, eu tive na Coreia. <risos> Se você dá um giro aqui, ó. Só coreano, vai, gira comigo. Tá turma toda aqui é coreana. Tá vendo? Ali, ó. tudo coreana. Aqui tudo esse povo coreano, coreano. Dá o seu depoimento. Que lugar é esse, Fernanda? Aqui é na frente do National Geography. Que mais? E é um lugar onde tem... O... Ah, National Gallery. <risos> e e Fernanda Gallery. Ela não sabe. Finge que é sabe, não sabe trem, nada. Né? Ela leu pela metade. É. É, the, the, National National... the National Gallery. <risos> <risos> tá vendo? O Fernanda não sabe nada. Olha, gente, que legal as bolhas. E o cara é gato, né? <risos> ah, é para ele escrever o livro dele. Gente, depois a gente tem a experiência muito interessante ali com o Cara das Bolhas. A gente não, cara, parida, eu esqueci. Não, eu... assim, engraçado, de ser é engraçado, né? Porque a Fê, a Fê, assim, a gente quer, né? Algo legal. Peraí. <risos> eu gostei. O que você achou do Cara das Bolhas, Fê? Gato, gato. Gatinho, gatinho. Acho que dava certo pra Fê. Eu só não ia poder casar com ele, porque eu acho que ganhar dinheiro assim não pode casar com ele. Eu comprei um livro, depois o livro dele é bom, bomba. É. é, É aí pode ser. Você Ela é. lê a placa pra eu, eu só vi que tá vindo um Ela... dinheiro. <risos> Ele tava pedindo dinheiro. Aí ele chegou e falou assim: tá pedindo dinheiro porque? Porque ele é bonito. Ele é gato e tá aqui, só falando. fazer as bolas. Ah, então no... vou mudar, vai. Falecer as, as bolas. As bolas. As bolas. As bolas. A gente tá aqui num lugar Nothing Hill Um lugar chamado Nothing oh, Hill é. <risos> esse... Num lugar chamado <risos> Nothing Hill E ele é É um lugar de um filme Eu acho que eu assisti esse filme, mas eu não faço a menor ideia Não lembro É antigo, papel é, é antigo E a Leia nunca assistiu a... <risos> Não, na verdade eu preciso assistir para entender porque que a gente tá fazendo isso Porque, porque, porque tá que eu tô pegando esse frio e andando nesse ônibus Mas é um lugar muito charmosinho Pois é, olha que rua legal Muito fofo mesmo Vale a pena Agora a gente vai pra onde? Isso aqui é muito gostoso, muito... Saudável, Saudável. É o lanchinho das crianças Fernanda Encantada com a lojinha do Nothing Hill do filme. A lojinha ali, ó, de livro. Super bonitinha a loja, uma graça mesmo. Bem, bem do, igualzinho como era do filme. Aí a gente vai procurar a Binha. Cadê a Binha, meu? A Binha tá na loja do lado, ó. Apreciando uns danos Gente, isso aqui é maravilhoso. É isso aí, a gente faz parte do sonho da Fê, que lindo. É, tô feliz. Obrigada, gente. De nada. É. Gente, a gente tá aqui na... Como é? London Bridge? Tower Bridge. Gente, a gente tá no metrô lotado, tipo, bombando. A gente tá voltando pra casa, a gente muito cansada porque o nosso dia se findou. Depoimento sobre hoje, Fê? Muito bom. Alessandra? Excelente. Meu depoimento de hoje é... foi muito bom. Foi excelente. <risos> Eu gostei muito. Foi muito legal assim. Caminhar aqui é muito bonito mesmo. Muito frio. A minha cabeça tá doendo um pouco por causa do frio, mas faz parte da vida, né? Do tempo, do dia, da hora. E é isso, gente. Foi bom estar com vocês, brincar com vocês. Beijo, tchau. Tchau, tchau, gente, de novo.